Olha aí Estou aí Tem uma cobra aqui, cobra aqui do lado Você é... Você viu a cobra aqui? Não Tem uma cobra aqui atrás dessa parede aqui. Grande? Está é enrolada É pequena mas... <risos> ah, aqui é foda Aqui bem do cantinho Você é do Pastainer? Ah, não, da... Do Urra uh, tá. Cuidado aí É pequenininha é... Ela está atrás do muro aí Olha que linda! Filha da puta! <risos>